Esse local aqui é um local um, um pouco mais elite. Para vocês terem ideia, até o carro que roda aqui da polícia são Hammer, tem carro lá que roda aqui é Hammer. Tem, tem Lamborghini da polícia que roda ali em Coronado, que roda na capital. Um locais assim um pouco mais avantajados financeiramente, esses carros rodam por lá. Olá pessoal, tudo bem como vocês estão? Mais uma vez aqui, respondendo aos inscritos, né Leandro? Sim, mas hoje uma, uma resposta mais específica, né? Então, foi Geraldo de novo, Leandro, que perguntou? Foi quem? Você lembra? Acho que foi o Geraldo que perguntou sobre... Aluguel de casas aí em Panamá ou em Santiago que ele falou? Aí em Panamá, estão em Panamá, a gente onde? Não, meu amor, ele que falou de lá. Queria ver aluguel de casas aí em Santiago ah, sim, ou em Panamá. De... Aí que eu não sei se foi em Santiago ou se foi em Panamá, mas bem, aqui estamos. Então, vamos fazer, de aproveitar esse, essa pergunta dele, fazer um, um apanhado geral para vocês entenderem como que é o aluguel em Panamá em várias províncias. E aí eu vou passando ali, uma be... vamos fazer assim uma, uma média daquilo que eu iria alugar se fosse para nós. Uma casa com dois quartos, <risos> sabe? Uma casa com dois quartos, porque... Realmente tem lugares que você vai olhar, é uma casa de 200 dólares, como por exemplo a nossa aqui, custa 200 dólares de aluguel, 210 dólares, e um outro local, por exemplo, lá em, em Panamá, você vai alugar um lixo de casa, sabe, se assim, num, num subúrbio mesmo, uma casa feia, caindo aos pedaços, a gente aqui alugou uma casa nova, zero, como as primeiras pessoas a morar na casa, por 210 dólares de aluguel, e detalhe, Entramos nela na época da fraudemia e pagamos durante muito tempo 150 dólares. 150, sim, né? Sim. 150 dólares. Depois que acabou a fraudemia, chamamos o dono falando não, agora já acabou, a gente pode começar a pagar o valor correto. Ok? Então vamos iniciar. Eu estou aqui, primeiro, vamos falar mais ali para o centro. Perto de... Pessoal que quiser morar perto do centro de Panamá, da capital de Panamá, existem muitas oportunidades para você, muitos locais para você morar lá de uma forma... Não muito barato, mas também não muito caro. E também não vou indicar São Miguelito não, tá? Não se preocupe. <risos> Só que aquela questão, o local onde eu vou indicar não é parecido com São Miguelito, mas também não é parecido com as cidades do interior. Então, vocês vão lá analisar, cada um de vocês podem vir, podem olhar, se vocês quiserem alugar uma casa, vocês podem procurar na internet, no site Encontra 24, e aí vocês vão analisar o local, vão analisar próximo onde vocês querem morar, se quiserem mais conselhos, se quiserem, tiverem perguntas para fazer, deixem aqui nos comentários que aos poucos nós vamos respondendo. Se for, como eu falei, uma pergunta que requer um pouco mais de atenção, como essa, por exemplo, do, do, do Geraldo, ela requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de informação, a gente faz um vídeo só sobre ela. Mas se for uma coisa assim que a gente pode dar um num tiro, a gente coloca tudo num pacotão, respondendo os inscritos, a gente faz, ok? Bom, vocês estão vendo na tela aí que eu peguei uma, uma área que é ali Via Tocumen. Essa Via Tocumen, ela tá esse local, né? Via Tocumen, ele tá a 32 minutos do Albrook, Albrook, né? Que se chama aqui, do Shopping Albrook, Mal, o Albrook Mall, que é o maior shopping que tem aqui, que é o da capital. E ali praticamente ao redor é o que roda o comércio, ok? Então essa casa aí, tá no, vocês estão vendo o mapa aí agora, ela tá a 32 minutos da, da capital do, do, da, do centro eu peguei uma casa de dois quartos tem até duas garagens uma casa cercadinha com grade não é casa nova né mas tá por 380 dólares 380 dólares por uma casa de dois quartos próximo a Panamá e inclusive também próximo ao aeroporto porque deve estar ali uns 10 minutos do aeroporto se não menos porque é perto é realmente em tocumém eu não fui nem para Noevo, Tocumem, porque é um pouco mais afastado. Eu já vi um pouco mais perto ali para Tocumem, que seria um local onde nós iríamos alugar. Ok? Você moraria nessa casa aqui, tá vendo aí? Já até lá? Eu não sei, Leandro. Uhum. Eu sou mais de olhar dentro da casa. Mas a nossa casa... Eu sou mais tem... de olhar dentro da casa e a... e a barriada, a vizinhança, né? Eu sou mais de olhar isso, gente. Um outro exemplo que eu peguei que é em Colom. Existem pessoas que vivem, trabalham na Zona Franca de Colom, ok? Só que em Colom, como... Eu, eu também por já que a existe... Zona Franca, Leandro? Eles sabem o porquê da Zona Franca de Colom? É que vários países existem Zona Franca. Isso aí é um, é um vídeo que a gente teria que fazer próprio, até então uma boa ideia. Vamos anotar isso aí, então, hum. depois para a gente poder falar o que, que é Zona Franca e por que, que se chama Zona Franca. É um vídeo totalmente à parte, que a explicação é um pouco longa. Mas Zona Franca é um local onde você pode pegar produtos mais baratos e vender, exportar, comprar para o próprio Brasil. Tinha um amigo nosso brasileiro que veio para cá tentar fazer negociação na Zona Franca, mas acabando que ele não, não conseguiu se adaptar ao Panamá e houve complicações, ele voltou porque teria que fechar a empresa no Brasil, e ele preferiu não fazer. Mas aí é outra situação. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer aí um vídeo sobre a Zona Franca de Colombo. E aí eu coloquei nessa imagem que vocês estão vendo agora aí um destaque que é uma casa que fica no condomínio Las Perlas de Pilon. Las que? Las Perlas. <risos> ah, Perlas. Las... Acho que do Perla, não tem não acento. É, porque você fala do Perla e soa como perra. Não, é perra. Las é Perlas isso, de Pilon. É Las Perlas de Pilon. Essa casa está situada a mais ou menos 29 minutos do centro de Colombo. Porque se alguém vai morar em Colombo é porque tem alguma coisa a fazer lá na Zona Franca, trabalhar, ou, sei lá, tem comércio, ou está fazendo algum tipo de exportação. Essa casa que eu marquei aí, ela tem dois quartos também, não coloquei aqui, mas ela tem dois quartos também, ali dois recamas, ali acima, e está cobrando 250 dólares mensal, ok? E detalhe, ela é perto das praias do Caribe, porque Colom já é Caribe, as praias que há em Colom já são praias do Caribe, então são praias de águas mornas, não tão gelada, né? Não é, também não é tão quente, uma água mais límpida, a areia mais branca, diferente do outro lado que é a praia ali do Pacífico. Tirando essa aqui, que está do Perdão, 250 não. Já Aqui embaixo, você pode ver embaixo aí que o valor já abaixou. Está 220 mensal. Ué, não era 250? Sim, é porque aqui embaixo está rebaixado. Ah, ok. É que eles podem, é relaxado. eles podem abaixar o preço. Então, essa casa aqui, vocês podem ver que não é uma casa bonita. Mas também há a opção, como na próxima tela, de vocês alugarem uma casa em La Cresta de los Quatro Altos, que é um condomínio que é na cara do gol. É um condomínio que você fica aí a quatro minutos da Zona Franca de Colombo. E é uma casa né, bem, bem considerável. Se eu não me engano, ela tem... Não, aqui não dá para ver quantos quartos ela tem. Mas lembra assim... a nossa casa de Penonomé. É, que a gente tinha lá em Penonomé. Que a gente morava tinha não, a gente morava lá, né? Só que, para você alugar uma casa dessa aqui ali pertinho de Colom, ali pertinho da Zona Franca, você teria que desembolsar 650 dólares. Em Colom é assim, ou é 8 ou é 80, ou você vai para longe para alugar uma casa de 200 até 300 dólares, ou você mora logo ali na cara nesses condomínios bem mais perto da Zona Franca, mas pagando 650 dólares o que para muitos não é viável, ok? principalmente para aposentados que queiram vir para Panamá só para descansar, para passar o tempo, para comprar o seu carrinho, para se divertir com a família em praia, cachoeira. Vocês vão ver aqui um lugar, uma das províncias que você pode, a meia hora para cima você pode ir na cachoeira e a meia hora para baixo você pode estar na praia. você vão ver daqui a pouquinho sobre isso. A próxima que nós vamos apresentar aqui é um local chamado La Choreira. La Choreira é um, um local que é bem próximo da capital também. Vocês podem ver aí que está a 56 minutos do shopping do Albrook Mall. E o bom dessa casa é que essa casa, ela, tá, ela ainda, essa casa aqui é um, um local chamado Los, Gua, Los Guaracanes, Guaracanes. Acho que é isso. Los Guarracanes. É um pouco mais destacado do centro não é no centro de Lachorreira, mas ainda assim é um bom lugar, porque em breve aqui em Lachorreira vai ter um, uma estação do metrô que vai direto para a capital de Panamá. Então, se você morar aqui perto, está fazendo, entendeu? Está fazendo, mas em breve, quando ficar pronto, todos os, todas as casas aqui vão valorizar muito e o aluguel também vai ficar alto. Nesse local aqui eu disponibilizei para vocês verificarem essa casa que está aí, vocês estão vendo agora, uma casa de 200 dólares de aluguel mensal, mensal, uma casa de dois quartos também, é uma casa pequena, porém vocês podem ver que já está gradeada, tem grade na porta, grade na janela, eu não, tipo assim, eu não vou dizer a vocês que há perigo para isso, mas é muito bom ter um conforto, Por o que, que acontece? Aqui em Panamá não tem ladrão definitivo de você passar na rua e roubarem, mas se você deixa sua casa de bobeira, oportunidade faz o ladrão. E aqui, no Brasil, é muito conhecido como ladrão de galinha. É o pessoal que arromba a porta de casa para poder roubar as coisas. Aqui tem isso também, ok? Na última casa que nós moramos, eles tiveram um problema disso, com isso, né, que antes tinham arrombado a casa porque não tinha grade. Aí eles colocaram grade, ninguém mais arrombou a casa, Entendeu? E também porque a casa estava fechada, né? Era isso? Sim, estava fechada porque Sim. o dono ele, ele viajava para a capital para trabalhar, isso. como muita gente faz aqui, né? E essa casa que se chama Lidinho? Normal, igual todas as outras. É, as casas aqui, o padrão, Sim. são assim, né? Agora nós vamos ainda, né? Ainda ali nessa área, lá Torreira, que aqui se chama Panamá Oeste, Panamá Oeste, eu acho, isso mesmo. Para a Maleste, lá do outro lado, Dariê. Da para a Maleste, da Dariê, que lá de lá, eu não coloquei porque, sinceramente, eu não compraria casa lá de lá. Então, se eu não comprar, se eu comprar, perdão, não alugaria casa lá de lá, que eu não moraria para lá lado de lá. Então, se eu falei para vocês que eu estou analisando casas que eu mesmo poderia morar com a minha esposa e com nossos filhos, então eu não vou indicar, não vou mostrar para vocês um lugar onde eu não iria, ok? Aqui já é um, um local que vocês estão vendo na tela aí agora que está a 45 minutos da capital, está a 45 minutos da capital, e que... da capital não, do, é da capital também, mas do Albrook, que eu botei ele como, como referência, do Albrook, do, do shopping, que é como se fosse um ponto de referência lá na capital, só que aqui já é um local um pouco mais elitizado, digamos assim, porque é um condomínio fechado com segurança, portaria, uma casa grande de dois ou três quartos, depende de quanto você queira de, de quarto, e é na beira da praia. Como vocês podem ver aí agora, é uma casa bonita, bem estruturada, e na beira da praia, que é um local, um condomínio chamado Praia Dourada. É claro, aqui nós temos uma questão de recuo do mar. Tem uma hora que o mar está um pouco para frente, tem uma hora que está um pouco para trás, mas aí você, aprendendo como funciona a maré, você vai saber que horas que o mar está ali à disposição para você tomar banho, ou até para pescar também você pode pescar nesse mar que dá para pegar peixe e esse condomínio nós conhecemos nós fomos lá essa casa sim essa casa é gigante essas casas desses condomínios são gigantes e eu moraria nessa casa mas não moraria nesse lugar por né, Leandro? porque você me perguntou filha moraria aqui não gente porque por causa da estrada aquela estrada para entrar no condomínio para entrar do, do asfalto até o condomínio. É, é uma distânciazinha, porque você Sim. tem a entrada do condomínio, que é a primeira portaria, você tem que se apresentar lá, isso se chama segurança. É uma segurança extrema ali, Sim. porque muita gente com porte mora ali. Isso é verdade. Então você passa na primeira portaria, depois tem que passar na segunda Não, portaria. eu estou falando da portaria. Eu estou falando Antes do asfalto... Estou falando do asfalto, da Pan-Americana ah, até chegar à primeira portaria do condomínio. Mas Verônica, a distância é, é mesmo daqui da nossa casa, tem no centro de Paraná, Por no centro isso, aqui de Santiago. Por isso eu gosto, não gosto. Sim, mas ó, é, isso que eu tô falando. é o, o centro de, de Vacamonte, que é o local lá que está é de Vacamonte. Se a pessoa quiser morar na beira da praia, é uma ótima opção. Correto. porque Coisa de mais ou menos uns 7 quilômetros, ou menos, eu acho que menos que 7 quilômetros, acho que não é muito. Você já tá todo no um comércio de vacamontes ali. Sim, e mais mas isso um... aí sou eu, tá, gente? O lugar é bacana. Sim. É, sou eu, a frescura é minha mesmo. Essa casa aqui, ela tá em 520 dólares. Você vê, uma casa na beira do mar. Sim. Falamos em casa, lá no centro, pagando 380, uma casa feia, lá no outro lado, lá, né? Na é, casa não é tão feia, mas, pô, em comparação a essa aqui que é uma casa de luxo, Sim. na beira da praia, entendeu? Perto, razoavelmente perto do comércio, você pega a estradinhazinha que o falou ali, dá uma esticadinha de carro. Claro, tem que ter carro. Sim, você tem pode que ter carro. Você pode ter tá você pode ir de táxi, cobra ali hum. eu acho que 5 hum. dólares para chegar na, no, no, no centro comercial de Vacamonte, que é o nome do, do local ali, para você comprar a sua compra e voltar para casa. Não falta é transporte ali. Você pode ligar, o táxi tá ali em questão de ir, no máximo 5 a 10 minutos. Acho que não precisa nem ligar. Não, para chegar em casa, sim. Aqui. Não, Lá. não, depende de onde está. Aí em Panamá, gente, não tem problema com táxi. É, táxi aqui é abundante. É, de verdade, não tem problema. Aqui táxi é abundante. O, tá... o transporte principal aqui é táxi. Sim. Muita gente aqui vai para o trabalho e volta para casa de táxi. de táxi. É um pouco mais caro que o ônibus? Muito mais caro que o ônibus. Mas ainda assim, é custo-benefício a muita gente. Porque o táxi não é tão caro. Bem, se você chegar aqui com sotaque de gringo, falando um portunhol, eles vão te enfiar a faca. Sim. Porque aqui não tem taxímetro. Aqui, é, por exemplo, tem um trajeto lá em... Vocês descem ao Albuquerque ali no, no, no terminal e você quer ir na imigração. Se você chega lá pro taxista falando, ah, eu quero ir lá na migra... migração, migração. <risos> falando aquele portunhol. Ah, quero... Eu, eu quero ir para a migração, migração. Sim, que o quero... cara Tá, beleza, pode entrar aí. Quando você for descer, ele vai te cobrar de 10 a 20 dólares. Um... um um trajeto que, que no, no normal, se a pessoa chegar ali para você... Ah, quanto você me cobra? Ah, eu cobro 10, beleza. Você, tá passando, para aí. Me cobra quanto para levar na migração? Ah, 5, beleza, hora É 5 dólares. 4 a 5 dólares que é o preço, entendeu? E eles cobram de 10 a 20, você vê que você tá dando um mole, você vê que você é de fora, que não conhece o preço. E o pessoal paga, eu já paguei. Eu e Verão que fomos uma vez. quando Bobinha, né, novo aqui. Quando chegando na migração, é, quanto, quanto custa a corrida? Ah, de, foi 12 dólares que ela cobrou. Eu tá, paguei. Aí quando eu falei com um amigo meu que é 12 dólares, meu Deus do céu, já diário que ele ter de 4 dólares no máximo, entendeu? Bem, aqui vocês já viram essa casa aí, né, de, de Praia Dourada, é uma casa de 520 dólares. Só que essas casas do condomínio rola um chorinho. Você faz um chorinhozinho ali, o preço pode cair para um 450, para 400, depende do choro, entendeu? Depende do choro. Agora vamos falar um pouco de coclé. Você não vê na tela de vocês aí agora que eu separei vários pontos em azul, ok? Esses pontos em azul são locais que eu considero bons para morar, mas é um local mais de interior. Você pode observar bem no cantinho aí que tem um local chamado Chamé, que é uma ponta de Chamé, ponta de Chamé, que é praia. Essa aqui é uma região praiana e também é uma região serrana. Vocês podem ver que aqui eu separei Praia Coronado,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 Depois tem aqui também um Olhando Bonito, que eu marquei aqui também, que é um local meio termo. Você não está nem em El Vale de Anton, que é um outro nível que eu vou falar com vocês, e também não está nem em Rio Ato, em Anton, que é uma região um pouco mais, é, digamos assim, beira de praia. ok? Também marquei aqui Palma Seca, que também é um outro lado que segue a rua para chegar em El Vale de Anton. Ali embaixo tem o próprio Anton que é um local bem parecido com os outros, as outras cidades, até mesmo parecido aqui com Santiago de Veraguas que é uma cidade interiorana, tem tudo ali no centro, focalizado no centro, e tem vários condomínios ao seu redor. Em geral, aqui, as casas... E lá em cima aqui, pelo menos, daqui a pouco eu vou falar de pelo nome, é. Em geral, aqui, as casas para alugar, ali de chamé, ponta chamé, coronado, você não aluga uma casa por, de dois quartos, né que eu acho até que nem tem, mas deve ter, não sei, ali é de 3 quartos para cima, não, você não aluga uma casa com menos de 500 dólares. Aqui é local elite mesmo, é de praia e gente de porte mesmo financeiro. Aqui em Rio no Bonito, que é meio caminho para chegar em El Vale de Antônio, você aluga ali umas casas aproximadamente entre 300 e 500 dólares. Aqui embaixo no Riato, você também aluga ali com uma faixa de 250, 300 a 500 dólares também, não é tão caro. Palma seca, a mesma coisa, porque é meio termo. Agora, El Vale de Anton, como vocês podem ver na próxima imagem, a única casa que eu consegui descobrir alugando em El Vale de Antônio, porque é um local muito privilegiado. E nós já fomos em Vale de Antônio. Sim, mas foi na época da Fraudemir que está tudo fechado. Sim, mas é lindo, gente. Aí, ou seja, a gente queria ver a, a, o, parque tem, o parque de águas termais que tem lá, porque vocês sabem que alguns, alguns ainda não sabem, mas eu tenho uma doença chamada espondilite anquilosante que é um reumatismo que ataca o corpo inteiro, e eu queria experimentar as águas termais para ver se dava uma aliviada. E aí nós tivemos a, a, a feliz ideia de, de comentar, poxa, depois que se a gente quiser, sei lá, se mudar, já que as crianças estão tudo trabalhando, casado cada um que foi para o seu canto, poderíamos alugar uma casa em Antônio, em Vale de Antônio, para poder morar lá, perto do, do, das, das, das águas termais, verão que possui cidade também. Só que lá, vocês estão vendo na tela aí, agora de novo, a única casa que eu consegui encontrar para alugar, custa 900 dólares por mês. 900 dólares tá por mês é praticamente, o, é praticamente o meu salário todo. Praticamente o meu salário todo. Entendeu? Então, não rola. Não tem como pagar 900 dólares por mês numa casa. Eu mas lá... amor, você pode chorar, eles fazem por 800. Ah, tudo bem, que legal. Você... Vai sobrar o quê? Uns 200 dólares pra gente viver? Não tem condições. É um lugar lindo, maravilhoso, você pode, sei lá, alugar um, uns 3, 4 dias lá de um quarto, de algum, alguma pousada, alguma casa, algum hotel lá por lá por cima, mas para viver é um pouco caro. É bem caro, mas também deve ser ótimo lá. Eu tenho minhas controvérsias porque é, na, é dentro do vulcão, é dentro do vulcão, é né, o, o vulcão que é tem lá, lindo. entendeu? Mas para quem gosta, né, para quem tem porte financeiro e queira morar num lugar lindo, um lugar onde tem ali águas termais para poder tomar banho o tempo todo, tá aí, vale de antônio. Assim, para mim, para mim não é lindo, lindo é aconchegante. É tudo muito é pacífico assim curtinho, né? É, é essa é a palavra, é aconchegante. E lá, eu tô querendo voltar lá porque lá tem um lugar Onde tem muitas árvores. Agora eu não lembro o nome como é. E, gente, ela tem árvore quadrada. Sim, quadrada. Um caule quadrada, tá, gente? Caule quadrado. Árvore quadrada. Aí eu lembrei. Aí eu vou pra Minecraft. É, o, tr <risos> é, o tronco dela é quadrado. Sim. Não sei se eles, eles colocaram ela pra crescer num molde. Numa, não sei. No molde, é. Deve ser, cara. Bom, aí o próximo que a gente destaca aí, que vocês estão vendo na tela, se chama penonomé. Pelo momento, vocês estão vendo que está marcado aí dois pontos. Um ponto azul, né, um quadrado azul e um quadrado vermelho. Por que eu marquei isso? O quadrado azul foi o local onde nós moramos. Entendeu? Essa barreada aí foi a barreada onde nós moramos, que é razoavelmente perto do centro. O primeiro vídeo aqui do canal que eu estou colocando para vocês verem é agora em algumas imagens. Essa imagem aí, a gente, nessa imagem que estão vendo aí agora na tela, nós estamos caminhando por esse condomínio aqui em Pernambuco. No primeiro dia que a gente gravou vídeo aqui em Panamá. Eu já gravei vários vídeos lá. Vocês podem voltar aí, vídeo de chuva, mostrando para o povo que não enche em Panamá, difícil de encher, né? porque toda a estrutura aqui é voltada para poder escoar o mais rápido possível as águas fluviais. Plu... Fluviais. Né, fluvial é de água de rio. Acertou, miserável. E esse pontinho, esse quadradinho vermelho que está bem aí embaixo, estão vendo escrito passeio del bosque? Foi aonde eu encontrei uma casa que, se eu fosse procurar com meu olhar mais experiente agora em Pernambuco, se eu fosse alugar uma casa lá, eu iria alugar nesse localzinho aqui. Verônica está aqui olhando, olhando para minha cara, assim, tá achando meio estranho porque é bem longe. Mas aí eu explicando para por que que eu alugaria esse local, vocês vão entender. A casa não é uma casa gigante, é uma casa razoável, como todas as casas aqui, uma casazinha pequena, não tem grade, mas isso aí você pode conversar com o proprietário, que nem a gente fez com o nosso daqui, o proprietário dessa casa, ele colocou grade, só que custa 280 dólares. E tem mais um detalhe, essa casa ela é perto do supermercado Machetazo, a Verônica conhece Machetazo. Ah, o Machetazo é um supermercado ao estilo do supermercado extra no Rio de Janeiro. Não sei nem se tem outro lugar no Brasil que tenha. Mas é um, um supermercado que tem tudo lá dentro que você pode comprar. Você pode comprar móveis, você pode comprar televisão, eletrodoméstico. Tudo que você imaginar que pode comprar, você compra no El Machetazo. Entendeu? Então, é uma casa que, hoje, nós fazemos nossas compras no Machetazo e é uma casa que está próxima ao Machetazo. Se eu fosse morar, Agora, é claro que mais pro centro, hein? você ficar mais perto do centro, você tem oportunidade de, inclusive, ir a pé para shopping, para cinema, como a gente fazia, nesse outro ponto aí que eu botei, que está aí na tela agora de novo, que é o um ponto azul, que a gente ia a pé até o, o centro ali, comprar as coisas, e depois voltava de táxi. A gente ia a pé tranquilo, comprava, tinha que comprar, e voltava de táxi, que era bem baratinho, acho que era uns 3 dólares da nossa casa, entendeu?